Paz Senhor, meu irmão em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí na nossa lição número 6 hoje, Apocalipse, o livro do trono. Mas antes de tudo, eu quero agradecer profundamente, do fundo do meu coração, a você, meu irmão, minha irmã, que tem compartilhado esse canal para abençoar muitas vidas, né? Agradeço mesmo, porque o nosso propósito aqui, sobretudo, é missionário, é alcançar mais pessoas, capacitar mais professores, mais vidas para um bom ministério na obra de Deus. Então, muito obrigado de coração a você que tem compartilhado esse, essa lição, ok? E lembra você que se você quiser, se você precisar dos slides, tá? É só você se enviar uma mensagem no WhatsApp dizer eu quero... E teu nome, é cidade, estado, de onde você está ah, vendo tá? o vídeo, ok? Aí eu mando, né? Estamos um grupo fechado, no WhatsApp, onde compartilhamos algumas ferramentas, principalmente os slides, ok? Então, meu irmão, muito obrigado. E hoje, né? aliás, para quem não me conhece, tá? Está participando aqui a primeira vez, eu sou o professor Ronald, sou professor de teologia, né? onde nós ministramos aulas já há mais de 19 anos, está na sala de aula, vivemos disso todo dia, né? todo dia praticamente eu dou aula, curso de bacharel, curso de médios, treinamentos de escola bíblica, treinamentos de lideranças e vários outros cursos que ministramos. Okay? Então vamos lá, lição número 6, Apocalipse, o livro do trono. O que nós vamos ver né, né? nessa lição? Veja, nosso texto áureo, a princípio, nos coloca Apocalipse 4, versículo 2, e diz: E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Apocalipse 4, versículo 2. A verdade aplicada diz: Independente das circunstâncias, podemos perseverar confiando no Senhor, pois o seu reino é supremo e eterno. Tá? Então, de, de, assim de logo, tá? nós vamos perseverar isto Quando nós falamos do trono, já podemos ir descansando. Tá? Independente das circunstâncias, tá? podemos perseverar, confiando no Senhor. É, Deus nunca falhou. O grande missionário, Tele Osborne, né? ele disse que Deus nunca mentiu, né? Satanás sempre mentiu, Deus nunca mentiu. Então, é, duvide das suas dúvidas, é melhor do que duvidar da palavra de Deus, ok? Nós temos três objetivos, ensinar que o Apocalipse é o livro do trono, mostrar os personagens em volta do trono e apresentar as características de Cristo no trono. A referência que temos aqui é Apocalipse 4, do 3 ao 6. Por favor, você lê aí, eu já vou na explicação, né? porque aí economizamos um tempo. Né? A palavra trono aparece 44 vezes no Apocalipse, deixando claro que este livro é o livro do trono. A revelação mostra a soberania e o poder de Deus em levar adiante o plano estabelecido antes da fundação do mundo. Que é o quê? Congregar em Cristo todas essas coisas. Lembramos que, lá no início, tá? é, quando Deus cria o mundo, o autor é Hebreus, Efésios, né? Paulo, nos disse que a igreja tá? já estava no plano. Antes da fundação do mundo, a igreja já está no plano de Deus. Então, Deus cria o mundo, Deus cria o jardim, Deus cria Adão e Eva, mas ele já sabe toda a história, desde o início, já sabe até o final. Ele já sabe o fim desde o começo. Então, ele planeja tá? que, mesmo que o homem, né, o ser humano, se desvie, se afasta de Deus, né, ele vai tornar a congregar, tá? Isso mediante a pessoa de Cristo. Ele vai fazer, vai providenciar uma forma né, de trazer o homem de volta a Deus. Né? Isso é congregar em Cristo, tá? Então você vai perceber que quando o homem peca, toda a natureza, todo mundo é afetado. Então nós vamos perceber isso. Bom, o trono, né? Nós vamos ver três pontos: o trono alto e sublime, trono de justiça e o trono de Davi. João é arrebatado e a primeira coisa que ele vê é um trono. Logo, foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Meus amados, é, eu creio que a maioria de vocês sabe que Deus é espírito. Tá? Então, quando falamos de trono, tá? nós estamos descendo nós estamos imaginando aqui tá? um Deus sentado num trono, né? porque Deus é Espírito. Tá? Trono, na verdade, é uma metáfora, é uma figura de linguagem né? que significa proteção. Aí tá? tem Apocalipse 715, poder de julgar, Apocalipse 24, ou autoridade. Então, é muito importante a gente entender isso, porque senão, se eu penso que Deus está né, literalmente sentado num trono, né, para que uma pessoa se sente em algum lugar, ele, a pessoa, tem que estar delimitado por um espaço. Né? O trono tem seu espaço. Tá? Mas Deus não é delimitado por nada. Deus é infinito. Deus preenche todo o espaço e todo o tempo, tá? isso é importantíssimo. Eu acho que numa das nossas aulas no trimestre retrasado, quando falamos dos atributos de Deus, falamos isso: a infinitude de Deus. Tá? Deus preenche não somente o espaço, tá? ou seja, todo o universo, tá? mas também Deus preenche o tempo. Então Deus está no ontem. 100%, está no hoje, 100%, e Deus está no futuro, 100%. Ele preenche todo o espaço e o tempo. Então, por isso que, eu, que o trono é uma metáfora, tá? que significa proteção, poder de julgar, autoridade. Tá? Então, Jesus no trono, né? ele tem poder, está dizendo isso, tá? Ele tem autoridade, ok? Vamos então aqui, é, eu vi, disse o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu século enchia o templo. Isaías 6, 1. Então, o cristão pode escolher, mesmo em meio às crises, manter-se firme e confiante, pois está debaixo de um governo soberano, poderoso e eterno, né? o governo de Deus, Ok? Veja só, meus irmãos, é, Isaías vê esse sublímetro, né, magnífico. Né? Isaías, ao mesmo tempo que tem medo, um certo receio, um certo medo, diz, ai de mim, né? quando ele, a glória de Deus vem, ele vê né, sua pequenez, né? ele vê sua limitação, ele vê que toda justiça que ele tem, não passa de um trapo de imundície diante da santidade de Deus. Então, diz, ai de mim que eu vou perecendo, que eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio do povo de impuros lábios. Mas, ao mesmo tempo, Isaías é atraído por esse Deus sublime, porque Deus disse, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele disse, eis-me aqui. É? Então, isso é o bonito da presença de Deus, ao mesmo tempo que a presença de Deus nos dá um certo temor, ele nos atrai. Então, esse Deus que servimos, tá? Ele é poderoso e eterno. Então, o cristão pode escolher mesmo mesmo as crises manter-se firme e confiante. Então, nós temos um Deus que ele reina acima das circunstâncias. Nem mesmo Satanás, tá? Ele pode ir a lendo um limite que Deus coloca. Isso você vê bem claramente no livro de Jó. É, Satanás quer fazer o mal a, a Jó, mas Deus coloca limite. Né? Na primeira vez, diz assim, você não vai tocar nem em Jó, e ele não toca. Na segunda vez, Deus disse, pode até tocar na carne de Jó, mas no espírito não. Tá? Então Satanás tá? ele não vai além daquilo que Deus delimita, tá? E nenhuma circunstância foge ao seu controle. Então, o primeiro ponto entender é isso. Tá? Todas as coisas externas que ocorrem, tá? é, ou para fora aqui, né? É, eles estão é, no controle de Deus. Tem algumas coisas dentro de nós né? que Deus nos é, dá essa liberdade, chamado livre-arbítrio. E as, nós decidimos o que acreditar, né, o que sentir, o que pensar, o que fazer. Nós decidimos. Agora, que Deus governa todas as circunstâncias, governa. Tá? É interessante quando a gente percebe né, as ações de Deus. Tá? A história nos mostra como Deus né, governa toda a história. Tá? Isso é muito lindo. Né? Nós, eu acho que nós vimos também... No caso da estátua, né? quando nós falamos de Daniel e a estátua, ok? Bom, é... o trono da justiça e juízo. Trono de justiça quer dizer o quê? Nele o homem encontra o real sentido de equidade, segurança e paz. Quando às vezes falamos em justiça, né? tem pessoas que têm medo de Deus, tá? Mas, meu irmão, minha irmã, fica tranquilo, porque a justiça, que você precisa, está no Cristo que você tem. Cristo é justiça nossa, disse Paulo. Deus nos declara justos em Cristo. Quem aceita Jesus é justificado. Então, é, a justificação, o estado de justiça, é uma declaração de Deus para você. Não depende daquilo que você faz, depende daquilo que Cristo fez. Você aceita o dom gratuito de Deus, a vida eterna, que Cristo. Quando você aceita Cristo, Deus te declara justo. Agora, santificação é um processo. Tá? Cuidado com confundir justiça com santificação. Por isso, esse trono de justiça, para nós, é uma benção Porque Paulo diz em Efésios, capítulo 1, e versículo 22, e o capítulo 2, versículo 6 a seguir, que nós estamos também quando Cristo ressuscitou e foi ascender aos céus, sentou-se ao, ao destra do trono de Deus, nós também em Cristo nós assentamos juntamente com ele. Tá? Então a justiça, o trono de justiça aqui não deve nos atemorizar, tá? Mas sim nos dar um senso de reverência, tá? De ter consciência, né, de que estamos nela. Agora, o trono do juízo nos lembra do que está por vir. A grande tribulação é antecipada pela visão do trono. Né? Ou seja, Deus é justo? Sim. Tá? Ele, em Cristo temos justiça. Tá? Agora, Deus também né? Ele aplica juízo com justiça. Tá? Ou seja, Deus é oportunidade é para todos. Tá? Se você quer né? é, viver em pecado, não pode viver tranquilo viva aí à vontade, mas saiba que tem consequência, tem juízo, então Deus não aprende ninguém, tá, mas mostra os resultados, as consequências que há de ter, é bem lógico, né? se a pessoa planta, vento colhe tempestade, né, que se plantar milho colhe milho se planta espinhos, colhe espinhos, né? Então, isso é algo bem natural, a lei da semeadura. Tá? Então, deu-se muito justo na aplicação do seu juiz. Então, vai ser a grande tribulação para aqueles que não crerem em Cristo, né? Trono de Davi. O senhor disse a Davi tá é, que seu trono, através de um descendente, né será firme para sempre, né? É interessante, né? Porque Davi, vocês lembram que ele queria construir né? um templo ao Senhor. E Deus diz assim, não, Davi, você, o ministério, não é isso. Tem o ministério é outro. O ministério de Davi era pelejar as pelejas do Senhor. Tá? Então, viva teu ministério, que eu vou levantar outro, né? que vai construir o templo. Mas nisso também, tá? nesse intermédio, desse diálogo, Deus mostra que haveria... Um descendente que seria firme para sempre. Esse descendente não é Salomão, claro, ele já morreu. Tá? Está falando de Jesus. Veja que em Lucas capítulo 1, versículo 32, 33, eh, o Senhor falando, né, o anjo falando com Maria, disse, este será grande, falando de Jesus, e será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai e reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim, tá vendo? Então esse é o contexto. Agora, quando disse é, Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, entenda por favor, tá? Isso chama hebraísmo. No na cultura hebraica, quando se diz assim é, Davi, seu pai, tá? está falando se assim, da genealogia de Davi, tá? Está dizendo que o marido de Maria se chamava Davi, não, tá? É a genealogia de Davi, OK? Então se refere ao trono de Davi quando fala, se refere a Cristo, que o seu reino não teria fim, né? Aí também você pode ver em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, tá? Que nós vamos ver aí. Eu coloquei aqui na tela para você. Hebreus 12, versículo 1 e 2. Disse: "Portanto, nós também, né? Pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e, e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência na carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. E assentou-se à destra do trono de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você pense um pouquinho aqui. Eu separei o texto aqui. Porque não quero só passar uma informação para você, mas quero te dar algo que você pode fazer. Ah, Jesus chegou no trono, Jesus venceu. E como eu faço isso? Hum? Como Jesus conseguiu? Jesus é nosso modelo. Então, se eu quero reinar juntamente com Cristo, né? Paulo disse que aqui nesta vida nós devemos reinar juntamente com Cristo. Não somente lá, quando o, o depois da grande tribulação, o milênio, não somente lá, também aqui. Veja, como Jesus reina, como Jesus conquista o trono. Primeiro, Diz assim nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Portanto, né? A palavrinha portanto, né? é uma conjunção que faz uma ponte de referência ao texto anterior que é o capítulo 11. Se você ver o capítulo 11, tem uma lista de pessoas que testemunharam a fidelidade da palavra de Deus, que é o quê? São os heróis da fé. Então, essa esse grande número de pessoas que testemunharam tá, a verdade da palavra de Deus, que viveram pela fé, eles são para nós tá, um, uma, um, uma nuvem de testemunhas. Eles são uma referência para nós. Então, disse assim, quando eu vejo, por exemplo, Abraão... Tá? Como ele abriu mão, como ele deixou né, o Ur dos Caldeus e se atreve a dar em, com Deus, né, isso me motiva, porque eu sei que Abraão né, ele é, se torna o pai da fé. Então, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência. Tá? Então, eu tenho que estar pronto, disposto, se eu quero viver a dimensão da fé daqueles heróis da fé, eu tenho que estar disposto a abrir mão de todo embaraço, ou seja, prioridades, tá? E o pecado, são duas coisas diferentes. As prioridades, que é, ou seja, você se abre mão do embaraço e também abre mão do pecado, tá? E aí nós caminhamos, corramos com paciência, isto é perseverante, né? é uma caminhada contínua, tá? A carreira que nos não sei está proposta. Agora, aí no versículo 2, diz, olhando para Jesus, olha só o que está dizendo. Você tem Abraão, você tem Davi, você tem Gideão, você tem vários modelos na lista dos heróis da fé. Mas nós temos ainda um herói que é, além de todos eles, Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. É. aqueles são heróis da fé, tá? mas Jesus é o autor, aquele que inspira a fé e aquele que consumou a fé. O que quer dizer aqui consumador da fé? Está dizendo que Jesus foi a um limite de teste, de prova, tá? que nenhum ser humano, nenhum herói da fé foi, que foi o quê? É. Jesus ele disse assim, ninguém, ninguém tira a minha vida, eu adoro. dou. Por que Jesus dá a sua vida? né? É, quem vai te explicar é Pedro em Atos capítulo 4. Tá? Como é que Jesus ele pode entregar-se para morrer? Pedro disse assim, porque era impossível tá? que Jesus ficasse na sepultura. Mas aí a pergunta é, mas por que era impossível que Jesus ficasse na sepultura? Porque está escrito, ó, esse é o ponto, tá? Quando Jesus é o consumador da fé, está escrito. O que que está escrito? Não deixarás a minha alma ficar na sepultura. Ou seja, que ele ressuscitaria. Então, Jesus se atreve, tá? A ir a esse nível de fé. disse eu dou a minha vida, ninguém a toma. porque Ele está dizendo, parafraseando para você, está dizendo, porque eu sei que o meu pai, a palavra dele, tá? Merece confiança. A palavra dele, ele vai vencer a morte. Porque eu lembro a você que Adão e Eva, tá? Eles perdem a comunhão com Deus porque não creem naquilo que o Pai disse para eles. O Pai disse, não coma que tu morres. Satanás disse, coma que tu vive, não vai acontecer nada. Eva acredita em Satanás. Tá? Agora Jesus vai nos mostrar que melhor é acreditar em Deus tá? e Deus ser fiel sobre toda as circunstâncias. Então quando eu vejo Jesus crendo nessa palavra e se entrega, e Pedro diz que ele ressuscita por causa dessa palavra. A palavra, tá? pelo Espírito, vivifica Cristo. Então, isto me dá né, força, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Agora, como é que Jesus né? Ele consegue essa fé? Olha só, o qual Cristo, né? pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz. Jesus, ele está vendo o gozo, nota a tradução diz o prêmio. Entenda, por favor, isto. Se você quer vencer qualquer adversidade na tua vida, olhe para o prêmio, tá? Você vai olhar além da tua dor, o prêmio, porque Jesus, ele olha pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Então Jesus ele está sofrendo, está sentindo sim a dor, está, está sentindo cuspe que os outros cuspe no rosto dele, aos murros que dão, as bofetadas que dão, ele sente tudo, é real a dor. Só que ele olha além da dor, ele olha além dessas circunstâncias, ele está vendo o prêmio. Então, quando eu vejo o prêmio, o que que eu vou ganhar se eu suportar tudo isso que estou que estou vivenciando? Tá? Isso me motiva. E o profeta Isaías disse assim, ele verá o prêmio da sua alma e se alegrará. E quem é o prêmio? Qual é o prêmio que Jesus está vendo? É a salvação da tua vida. Tá? Perceba, por favor. Cristo aguenta tudo que ele, ele suporta, tudo que suporta por causa de você, por causa de mim. Então ele despreza toda a afronta, ou seja, ele não, não faz vez, ele não dá oportunidade para que a afronta lhe limite. Tá? E ele vence, ele olha o prêmio, despreza a afronta e por isso assenta no trono. Tá? Então, meu irmão, minha irmã, você pode vencer sim. Olha para Jesus, olha teu modelo, tá? olha para o prêmio, o que, que você vai ganhar com Cristo? Despreza, você né? faz pouco caso, na outra tradução, eu acho que a revista Corrigida disse, ele fez pouco caso da ignomínia, da vergonha, do desprezo, Tá? Isso passa, tudo passa na vida, mas o prêmio tá? vale a pena. Amém? Aí nós reinamos, olha só, sobre as circunstâncias. Se eu percebo tá, que Deus está no controle e que todas as coisas contribuem para o meu bem, uh, sou cego. Você percebe isso? Isso está no trono, isso está no domínio eu governo, eu não vou deixar que as circunstâncias externas me tirem a paz, eu não vou abrir mão da paz, né? porque nada de fora nos tira a paz, nós abrimos mão, ok? Você entende isso? Tá? Por favor, né? pega bem isso para você, porque isso vai te ajudar a você ter paz, vai te livrar da ansiedade, vai te livrar das preocupações, tá? isso é fantástico, amém? Vamos lá. Em volta do trono, são 24 anciãos, os quatro seres viventes e as sete lâmpadas de fogo. Em volta do trono, quando João foi arrebatado ao céu, João viu as coisas inefáveis que nunca tinha visto. É interessante, né? João diz assim, eu vi, eu vi, eu vi. João, ele viu coisas assim fantásticas. Diferente de Paulo, né? Paulo disse: eu vi. Palavras inefáveis, né? É a forma, né? Agora vejamos que são personagens, quem são os personagens que João vê e o significado desta visão. Os anciãos aparecem com coroas na cabeça e sentados em tronos, que são promessas de Cristo aos salvos e nós aos anjos. Tá? Então, quando eu levei 24 anciãos, vamos compreender, tá? Isso está dizendo o quê? Né, se você lembra das lições anteriores, né, quando falamos das igrejas, diz assim: ao que vencer, ao que vencer, ao né, que vencer, aí promete que vai dar né, coroa, prêmio. Então, o número 24, relacionados a eles, aos anciãos, sinaliza uma cifra completa. Né? Ou seja, tanto os salvos do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Os salvos do Antigo Testamento, né, é, mostram, né, todos que creram, Abraão creu, semana passada nós vimos isso na lição, Abraão creu, foi justificado. Todas as pessoas que creram no Antigo Testamento foram salvos já, naquele tempo, tá, e todos que creem agora também são salvos, porque a forma de salvação, como vimos em Hebreus, é, ou, aliás, com Abraão, em Gálatas, né, capítulo 2, se eu estou errado, versículo 8, né? que Abraão creu e foi justificado. Tá? Então, esses 24 anciãos tá? são uma referência tá? de todos os salvos do Antigo e Novo Testamento que serão premi... que são premiados. Os quatro seres viventes. Tanto João como Ezequiel têm essa visão e se identifica como os querubins, tá? Querubins é são um, um tipo de anjo que tem uma função de guarda. Né? Eles são guardadores, guardiões, né? aqueles que tanto guardam a entrada quanto a saída de algo. Né? Então, você vai ver claramente em Gênesis 3, 24, que eles guardam a entrada no Éden. Tá? O homem pecou, ele sai para fora, aí os querubins fica lá, ninguém entra. Eles são guardas, tá? No tabernáculo também, no templo, tem querubins e em cima do propiciatório, né? Como guardando a glória do Senhor. Você vê em 1 Samuel 4, 4. E trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos que habita entre os querubins, né? Porque em cima da arca do concerto né? tem os dois querubins, né? voltados um para o outro, com as asas, é como se estiverem guardando né, a glória do Senhor. Então, Deus se manifesta lá. Né? O Senhor habita entre os querubins. Tá? É, são formas tá, é, de disser né, dessa função dos querubins. tá, Seres que guardam a presença de Deus. É, e em Apocalipse, é, só voltando um pouquinho atrás aqui, também você vai ver que são os querubins, né? esses seres, né? que liberam né? as pragas. Tá? Então, é tanto eles guardam o que entra quanto o que sai. ok? As sete lâmpadas de fogo. E diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, os quais são sete espíritos de Deus. Bom. Mais uma vez vou falar, olha as lições anteriores. Nós falamos do sete, o que significa o número sete. Nós falamos a plenitude, né? é, multiplicidade e perfeita operação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não existe sete Espíritos de Deus. Né? Está falando assim que Deus, o Espírito Santo, ele, é, ele tem assim, plena né? eficiência em tudo que faz, é perfeito é múltiplas funções. Então a capacidade de prescruitar, né? O Espírito Santo sonda tá? Tanto intenções quanto propósitos que estão no coração, conhece todas as coisas, né? expressando assim sua onisciência e onipresença. Onisciência, claro, você sabe que conhece. Deus está conhece, conhece todas as coisas, mesmo os pensamentos antes que sejam ao meu pensamento, né? presença, como já dissemos, Deus está presente em todos, não somente no espaço, mas no tempo. No trono, três pontos: com jaspe sardônico, como jaspe sardônico, arco celeste, semelhante a esmeralda. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então, Deus o soberano Senhor, sobre todo o universo, é visto em seu esplendor majestade e glória. Então, é, Deus permite-se tá, é, revelar para João. Né? Deus está no trono. Mais uma vez, trono é governo, é autoridade, é poder. Tá? Lembre-se sempre, Deus está no controle de tudo. Por isso, todas essas coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tá? Todas essas coisas. Eu sei que às vezes dói a, a, as, as dificuldades, os desafios, que entre os momentos passam, em alguns momentos. Tá? Mas sabemos que todas essas coisas contribuem para o bem. É, como jaspe sardônico, veja, e o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe sardônica, né? Parece que Cristo se revela com essa sublimidade, né? Estras, estas pedras falam do esplendor e beleza da presença de Deus, né? Como é lindo, como é belo, né? É, Apocalipse 21, 11, fala da cidade, né? Da beleza da cidade. Então, é, pressupõe-se assim, tá? que quando fala de jaspe, né? É, está falando se da beleza, tá? E também o já a pedra de jaspe está é, no peitoral do sacerdote, tá? onde o peitoral, né, é, ele vai emitir juízo, é ser o trono de juízo também, tá? Deus, né, Cristo, né, tanto tem a beleza quanto o juízo. O arco celeste, tá? sinal da promessa de Deus. De nunca mais destruir a terra com água. Né? Foi a primeira vez, né? quando vimos a cerca do arco-íris, em Gênesis 9, 8 ou 16, né? que acaba o dilúvio, aí aparece né? ah, o arco-celeste, né? que é, é Noé vê, né? a primeira vez. Tá? Então, há uma promessa que Deus nunca mais destruirá a terra com a água. Então, como você vê né? é, aqui, Tá? Aqui houve um errinho aqui, vamos corrigir aqui, tá? É... Deixa eu ver aqui, como você vê, né? aqui, houve um erro, não sei, o corretor ele corrigiu automaticamente, né? tá como você vê aqui, tá, vamos... agora sim, né? Isso. Então, como você vê aqui, novamente, tá? Ele está indicando, tá? É... o arco celeste tá ele está indicando que o que que está indicando né deixa só completar aqui isso que é mesmo com toda a dist, a destruição tá isso que aconteceu aqui a destruição tá que está por vir tá? é isso é, é interessante aqui tá você sabe que vai vir a grande tribulação né mesmo vindo tudo isso que vai vir tá o, esse arco né, nos mostra o quê? Restauração de vida. Aqui o arco ar, né, aparece para Noé depois do dilúvio. Aqui aparece agora para João, está nos mostrando também que haverá restauração e vida. O arco ao redor do trono nos remete também ao texto de Hebreus 4, 14 16, porque o nosso Senhor Jesus Cristo intercede por nós. Então, é muito importante isso que nós percebamos aqui. Tá? Assim como, no princípio, para Noé, aparece a, o arco-íris, né? o arco da aliança, mostrando tá? que tudo de novo ia ser restaurado, né? aconteceu o dilúvio, destruiu tudo, mas agora Deus promete que não vai mais destruir com água, mas vai ser restaurado todo o sistema. Aqui também. Tá, vai ter grande tribulação, vai destruir o mundo todo, vai ter terremotos, maremotos, vamos ver isso em missões futuras. Tá? Mas Deus promete que vai haver restauração. Amém? Bom, semelhante à esmeralda, João vê em volta do trono um arco celeste diferente de qualquer arco-íris visto na Terra. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Olha só. Então, não é igual ao arco-íris nosso, né, que tem todas as cores praticamente. Né? É muito bonito. Né? Aqui tem um outro tipo, né? é a cor de esmeralda. Agora, quando pensamos em esmeralda, o que nos leva à mente? É outra das pedras também que aparece no peitoral do sumo sacerdote. Só que essa pedra, ela representa a tribo de Judá, de onde vem Cristo, é a tribo real. Você lembra que Deus fala, né, promete que em Judá, o leoncinho, né, o trono, o cetro, não se afastará de Judá. Tá? Você é a tribo real tá? e está mostrando Cristo, justamente, que descende dessa tribo, ok? Bom, meus amados, ensinamos que o Apocalipse é o livro do trono, mostramos os personagens em volta do trono e apresentamos as características de Cristo no trono. Deus abençoe, uma boa IBD para você, tá? E lembra você, para você se inscrever no nosso canal, se você não está inscrito, deixe seu like, a sua curtida, tá? E compartilhe, né? Ah, vamos alcançar mais pessoas, tá? Porque tem muitas pessoas que não têm o material, então... Vamos compartilhar. Muito obrigado a paz do Senhor Jesus para você. Desejo que tenha uma excelente aula na tua escola bíblica dominical.